Olá, aqui é o Vinícius do programa Vida Plena e essas são as dicas da semana. 1. Um, trate bem os animais. 2. Sinta-se confortável com ambiguidades. 3. Arranje tempo para meditar. 4. Respire profundamente para acalmar as emoções e relaxar os nervos. 5. Mastigue conscientemente. 6. Faça uma corrida matinal com amigos. 7. Seja gentil e paciente com uma pessoa zangada. Esperamos que com essas dicas você possa ter uma linda semana. Programa Vida Plena. Toda quinta-feira, às 18 h aqui na Rádio Super Difusora, feita para você. Oferecimento Nadi, espaço de qualidade de vida.